Amigos, ligados no sexto round, está no ar a edição de número 366 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA e esportes de combate, né? Tem que fazer esse adendo hoje. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana, por isso, vamos falar sobre José Aldo Júnior versus Floyd Money o Pretty Boy Mayweather, um super desafio do box, que tá para fech ser fechado na Arábia Saudita. E um zinabre maldito aqui no fundo, porque vizinho tá cortando grama. É sempre na hora do podcast, não tem jeito. Então vai, vai sair esse ronca-ronca, esse treme-treme no fundo horrível, mas a gente tem que seguir em frente com o time caseiro desfalcado. Né? É, só tem Lucas Carrano aqui, que apesar de estar no Bahrein, com viagem pra para pra Sérvia, mantém o comprometimento. Já o outro integrante, né, Carrano, agora que, que tá morando em mansão em São Paulo, é, e o podcast do, do, do primo pobre já era, né, Carrano? Boa tarde. Boa tarde, Renato, amigos do sexto round. Pois é, é isso, né, cara? Eu tô aqui fazendo um corre danado pra gente poder gravar, brigando com o fuso horário também, que é bom sempre é, é, citar esse outro detalhe, mas é entendo também, né? Quando tiver, quando eu chegar no, no ponto aí da da vida, da carreira e, e de tudo do, do nosso querido André Azevedo, aí eu também vou poder me preocupar um pouco menos com as coisas, vou deixar mais aí a moda caralha mesmo, mas até lá, é, vamos correr atrás que a gente não tá com a vida ganha, ao contrário do Aldo, né, que se fechar essa luta com o meu Éder também, aí já, já não deve tá mal das pernas aí que vai ficar com a vida ganha mesmo. O Carrano, fala um pouco sobre o seu impressionante cronograma aí, né, você vai pra Bali, depois vai pra Sérvia, voltou aquela, é, a expectativa de vida voltou a ser quase 30 anos pra você, né, Carrano? Não tá muito legal, não tá muito legal, tem uma, a gente tem uma conferência, né, tem uma, uma um evento de, de direitos esportivos e tal, que vai, é uma feira, né, que acontece, na verdade, anualmente, ela tem edições, vai ser em Bali esse ano, a, a versão asiática dela, e aí você pode pensar, porra, Carrano, tá bemzão, vai pra Bali, vai curtir, para ver o, o aeroporto, o hotel, onde vai ser, a, que a gente vai ficar no mesmo hotel, onde vai ser o evento, inclusive, e depois voltar pra casa, basicamente vai ser oito horas de avião, um, hum. vem um monte de engravatado e conversar o um monte de, de abobrinha e mais oito horas de avião pra trás, né? Não tem essa, essa farra toda. Depois a gente tem uma coisa na Eslovênia também, que vai ter um evento lá em, no mês de abril, lá visitar a terra do Luca Dontit também. Já passei férias lá uma vez, agora vou, vou conhecer a trabalho, que é, é desse jeito, né? Conhecer a trabalho é não conhecer, é só ver hotel, arena e, e, e aeroporto. É a forma que a gente diz que conhece o lugar. Maravilha. Eu tô ficando maluco aqui com essa serra, tô quase indo agredir o um vizinho. Massacre da Serra Elétrica. Que é um japonês aqui, médico... Tô, tô perto de agredir esse cidadão, hein, Carrano? Então, se virem manchete sobre o, o, o youtuber anão que agrediu o vizinho, já sabem que sou eu. E tu vai falar assim com Ei. tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai, vai falar com a tua divisão assim, palhação. Bom, Carrano, a resenha é a seguinte, né? O Marcelo Alonso, lá no portal do Vale Tudo, conversou, recebeu um áudio do André Pederneiras confirmando. O primeiro que, foi, que deu foi o Guilherme Cruz. Ele esteve no, no, na luta de boxe do Aldo, né, no Xotô, E aí ele, ele falou com o Aldo lá e o Aldo disse que tinha. O Aldo venceu, né, por decisão o Emanuel Zambrano, que é um argentino que era 0-3 no boxe agora é 0-4, né? Então, assim, para a primeira luta do Aldo tem que dar um descontinho, né? O rapaz chegou literalmente na casa do Aldo, né? Porque literalmente, né? Eles lutaram na, na academia do, da Upper, da Nova União, que tem a Nova União. Não, se Como fosse ele... na casa do Aldo, era capaz do Aldo ter passado menos tempo lá, né? Exatamente. Eu acho que na academia do Aldo, ele conhece melhor até do que a própria casa. É, exatamente. Então, o Emanuel Zambrano topou essa experiência social, <risos> vamos dizer assim. É, conseguiu não ser nocauteado, que foi, foi legal pra ele. Agora, a próxima luta do Aldo, também já tá marcada, segundo o Jorge Majidal, que vai fazer o evento dele de, de boxe, vai ser em Milwaukee, né? O Wisconsin, no dia 1 de abril. Eu não sei pela data, eu não sei só se acredito muito nisso. E, e número dois, qual é o sentido do áudio boxear o Jeremy Stephens? Um cara que ele já fez uma luta de boxe no MMA e nocauteou, né? Ou seja, não tem muito a ganhar disso, né, o, o Carrano? Mas parece que vai rolar. É, é, vamos ver como é que vai acontecer. Eu também tenho minhas dúvidas. É difícil, né, esses anúncios primeiro de abril, cara? Eu... Você lembra uma vez que o Vanderlei... Qual foi o anúncio que o Vanderlei disse? Vanderlei e Porra, bicho, isso aí quase acabou com a gente. Eu lembro que eu tava... Nossa, eu acordei essa notícia na noite nos Estados Unidos, que, que loucura. E aí é, era como a lutar com alguém na Suécia ou na, na Europa. Foi a outra e que o Latifi a... pegou, né? É, eu acho que era Gustafsson, o Gustavo. É. Aí o Gustafsson teve um problema, tipo, três dias antes, aí o Vanderlei senhor falou: Eu pego e vou. Aí a gente, caraca, Vanderlei embusa, que loucura, do nada. Aí no dia seguinte era primeiro primeiro de abril. Aí <risos> o Vanderlei com <risos> a foto com a pegadinha do malandro, né? Foi, pô, tá aqui, porra, é. essa aí foi de, foi de fuder. E aí acabou que o Ile Latif, né? Que até tá até hoje no UFC. É, foi quem pegou a luta e entrou. Nessa, nesse combate aí, em cima da hora. Mas eu também fico meio e o, o, o nosso digníssimo é, Sim, Game Brad. É, não, o Game Brad, né? É, aliás, porra, a gente. <risos> A gente até falou sobre isso, né? O, ele teve de mudar o nome, teve de pagar, se eu não me engano, 15 dólares para mudar legalmente o nome da organização dele de, de MMA, de boxe, né? Que é essa que chama Game Bread, porque os caras é, registraram como Game Bread, né? Tipo, de pão mesmo, com A ali, não B-R-E-D, como é certo. E aí, acho que o alguém... O que é Game Bread, Carrano? Por favor, explique para nós que não, não somos tão proficientes no inglês. Cara, uh, como é que eu vou tentar traduzir de uma forma... Parido tentando... no jogo. É, então, é tipo isso, é um cara que tá, eu tô tentando pensar numa palavra em português, mas não tem, não tem nada em português que vai ser equivalente, mas é tipo isso, é como se fosse alguém que foi forjado na, na batalha, e jogo nesse caso aí é mais aquela conotação que o americano fala, ah, got game, né, tipo, eu tenho, eu tenho a ginga, eu tenho jeito pras coisas, é como se fosse isso, era um cara que nasceu forjado pronto, na cria rua, cria da rua, cria é, da cria rua da talvez rua. seja o melhor. Exatamente, seria tipo isso. E aí os caras se registraram como Game Bread, né? O pão do jogo. Né, tiveram de pagar a grana pra poder trocar lá. Profissional, no Mas, né, Carrana? Pô, com certeza era eu, né? Que tava fazendo esse trabalho de ter errado e tiveram de morrer nas 15 doletas e na vergonha pública. Mas com tudo isso dito, eu imagino, honestamente, que a essa altura do campeonato o Masvidal esteja tentando levantar a grana pra esse evento, sacou? Ele precisa de financiador e aí ele botar nome grande ali, ajuda pra, pro pessoal vir investir, ele falou é, um, pô, divulgou assim, um baita card que E viu, a luta né? principal, hein, Carrano? Porra, querido <risos> Tudo a ver, hein? Porra, mas é Vai isso, John cara. Júnior de 60 anos contra <risos> Anthony Pett Anthony Pett. O, o peso leve contra o meio pesado 35 contra 60, legal, né? Cara, então, se você me perguntar, acho que, que é isso, eles estão tentando botar o máximo de nome grande possível, mesmo que a luta não faça sentido para tentar atrair gente para poder viabilizar e fazer com que o evento saia do papel, né? Decole é, por mais que o Roger Mansveld tenha grana, é, tenha um, um, um nome ali na indústria, não vai fazer aí, do que... bolso dele, é, né? A, a, a não ser que tenha perdido o resto da sanidade mental que lhe sobrava, né? E aí vai estar vai tá fazendo isso. Acho que o Aldo é, é consistido, assim, até pensando um pouco na lógica do cara, aí, sabe, ah, uma luta que já rolou, vamos fazer de um outro jeito aqui. São nomes grandes que estão disponíveis, quem que dá para trazer? E aí foi puxando e pensando quem dava é... mas eu não botaria minha mão no fogo que esse evento vai sair por isso até que quando surgiu essa história de Floyd Mayweather eu falei opa aí sim podemos ter alguma coisa porque o Mayweather tem muito negócio aqui para as bandas do Oriente Médio aliás o, o carrano é... jacarei no no Boxing é o, o brilhante o Masvidal com o matchmaker o que que você acha dessa essa outra escolha além de Pettis e Roy Jones Jr. Pô, tá é, é, é engraçado isso né a, a, a forma como o, o, o cérebro do, do Masvidal conexões, é muito básica, né? Direto, ele olha, pô, dois caras já lutaram no S84, que os pra lutar boxe, não tem problema. E o jacaré agora, curiosamente ou não, né? O jacaré já tinha falado que tava realmente, como já tinha vencido tudo no jiu-jitsu e no, na, na luta agarrada, queria se experimentar no boxe. E o Belfort, obviamente, tem um histórico é, um pouco maior, um pouco não, né? Bem maior na, na, na nobre arte e, é, é, aquela coisa. Mas mas vou te falar uma parada, minha dúvida maior até é por conta disso liderando que temos. Roy Jones Jr., que é caro e já tá, porra, já tá velho, não vai sair de casa pra ganhar merreca. É, o Pérez, que, pô, também, querendo ou não, é, uma grana boa na PFL. É, e, e teve que pedir, ele falou que tá ganhando muito mais do que na PFL e o contrato da PFL já era maior que o do UFC. Então, assim, Sim. não tá ganhando troco de bala também. Vitor e Jacaré não vai ser. Então, vai Vitor e né, Jacaré né, cara? não é barato, agora, a não ser que, pô, é aquela coisa, né, a não ser que estejam fazendo aí uma, aquele negócio. Você conhece aquele tipo de negócio ilegal. Não, não, não, fala isso, não fala isso, não fala não, isso, não fala isso. Não, tá bom. Só, Não fala sobre a, a lavanderia, não não, não, não, não, não não. isso, que é o nosso querido Game Brad. O homo Multiação multi não vai querer patrocinar o evento, nada não, né? Então, beleza. É, bom, enfim, não, não, não, não escutem o Carrano, pelo amor Se quiser processar, é, é processo pro Bahrein, tá? É direto a, a empresa lá dele, Eu não tem nada a ver com, com, com, com o, o, o, a boquihotice de Lucas Carrano. Mas por favor. É, mas Carrano, e aí? É, o, o Dedé Pederneiras disse o seguinte, está tá perto de fechar, eles estão muito próximos de um acordo, seria na Arábia Saudita, Floyd Mayweather e, e José Aldo, e até o, o tá, é, porque assim, o Popó, até no posto do sexto round, né, quando eu botei o resultado da luta do, do Aldo com o argentino, o Popó comentou no posto do sexto round, né, vergonha para o boxe, e aí ele já tinha falado, quando você vai lutar com lutador de boxe é, é de verdade? E aí o, pô, o Popó é, é muito querido pelo público brasileiro, principalmente pra a garotada, né, mais recente que viu a luta dele com o Whindersson, parece que ele ganhou 3 milhões de seguidores com a luta do Whindersson o pessoal tá, tá embarcando na, na do Popó, né, e começou uma onda de que o Aldo tá com medo do Popó, tá se escondendo, tá fugindo etc, e aí o Dedé falou pro Marcelo Alonso, eu tenho até raiva disso, né <risos> o Aldo tá correndo do Popó é, quando na verdade, o, na, segundo o Dedé, o Aldo pode pescar um peixe muito maior, né, que ele tem um nome muito grande lá fora por causa do UFC e ele tem a oportunidade de lutar com o Floyd Mayweather, que tá fazendo um, assim, o Floyd Mayweather, cara, ele fez cheques de 100 milhões de dólares no box pra cima. Então, assim, o custo de vida desse cidadão não chega a ser barato, né, Carrano? Não é. É, não... Ele não é. parece ser o cara mais é, responsável uhum. fiscalmente do mundo, né? Ele não é o tipo de cara que vive abaixo dos próprios meios, não, né? Não... Você acha que ele, que ele guarda 30%, não. gasta 20% da, da renda mensal, ele te... Ele tem tipos quem faz um orçamento assim, bem justinho pra casa ou não? Não leu o homem mais rico da Babilônia, né? Não, não leu Eclesiastes, <risos> não sabe a história do rei Salomão, não parece. Cada relógio 7 milhões de dólares, né, Carrano? Só a parte de partir a criança, né? Que ele, que ele entende essa parte, de <risos> dividir a criança no meio, aí ele mais leu, um achou processo, legal. Você tá... tá virando bem, você tá ficando bem corajoso desde que <risos> começou a ganhar em dólar, hein? Parabéns, eu te sa saúdo. Mas é isso, Floyd Mayweather é cada relógio, é cada carro, né, Carrano? Aí a conta não fecha. Então, desde que aposentou, ele começou um tour mundial pegando celebridades e subcelebridades. Já pegou o Tenshin Nazukawa, que é um kickboxer japonês muito famoso. Aí teve o Logan Paul, teve o Dead Olatunde, que é um youtuber inglês, né, o irmão do QSI. E agora vai pegar no dia 25 de fevereiro. Eu nem sabia disso, tô olhando aqui na Wikipedia, na Inglaterra. Vai pegar o Aaron Chalmers. Quem é Aaron Chalmers, Carrano, por favor? O Aaron Chalmers, ele é lutador, foi lutador do Bellator. Isso aí nem está lutando mais, porque ele desapareceu. Isso. Pô, tá, mas tá sabendo. E Aaron era, Chalmers ele ficou famoso, famosíssimo na, na Inglaterra, porque ele participava daquele Love Island, né? Um reality show lá que Exatamente. leva a galera. Ele é tipo, Ele, ele foi, é tipo. Eu conheço ele pessoalmente, pô. Ele foi no nosso ah, evento lá na, na Inglaterra. Ele, ele participou de dois reality shows na Inglaterra. O George Shore, que é tipo aquele de New Jersey, Shore, né? Então, Jersey Shore. Acho É tipo um reality de pegação numa cidade específica. <risos> e depois. O de férias com o ex, na Inglaterra. E aí ficou muito famoso, quis lutar MMA, lutou no Bellator, fez umas lutinhas. É, não era mal mau lutador, não, né? Mas aí a é última não, luta, não. ele entrou no cacete e parou. É, foi em 2020. Aí agora vai lutar boxe com Floyd Mayweather. E cada pernada dessa, o Mayweather tá botando no bolso o quê? 5, 10 milhões? Não, dá não mais, vai mais, é. Daí pra Mas, mais. Ele não vai fazer por menos, né? E aí nesse tour de... É, é, Chama-se nos Estados Unidos de RIS... A RIS Tour, né? Que é o Tour do Fiscal, do Leão, né? O <risos> Floyd Mayweather tá devendo tanto imposto que ele vai fazendo esse tour, recolhendo uma prata e... e pagando os impostos devidos, né? Agora, Carrano, sobre a luta específica, eu acho que a gente não precisa fazer um comparativo de Floyd Mayweather e José Aldo, né? Acho é, que não precisa o... não, né? É, no boxe, né? Sendo uma luta de boxe. O menino Emanuel Zambrano, eu acho que é um dos maiores saltos de qualidade da história dos esportes de combate, <risos> o Aldo e do Emanuel 0 03 no box lutando dentro de casa contra Pretty Boy Floyd, né, que é tal é, é o maior pugilista da geração dele, certamente o maior pugilista dessa faixa de peso de todos os tempos e para muita gente maior de a peso por peso de todos os tempos, se aposentou 50 a 0. É, eu acho que a gente não precisa dizer quem seria o favorito numa luta de boxe. Até porque, na questão do tamanho, o Floyd Mayweather é mais alto e tem mais envergadura do que o, o Aldo, tá? O Aldo tem 1,70m, o Floyd tem 1,73m, o Aldo tem 1,80m de envergadura, o Mayweather 1,83m. But, Lucas Carrano, but, tem sempre o um mais. Né? Primeiro lugar, a gente vai querer ver o Aldo lutando boxe com o Mayweather Porque é divertido é, Segundo, tem a comparação lógica com o McGregor Será que ele vai melhor ou pior que o McGregor? O McGregor deu um calorzinho ali no início E terceiro Lucas Carrano. Eu costumo dizer no, no canal do Six Round que a juventude é um superpoder. E eu, eu gosto muito do, do livro do David Sinclair, que é PhD em medicina, é, é, é pesquisador chefe do, do Instituto de, de Envelhecimento em Harvard. Ele escreveu um livro chamado Lifespan, né? porque envelhecemos e porque não devemos, não, deve, não precisamos envelhecer. É um livro maravilhoso, meio técnico, mas é muito bom. E o David Sinclair, ele, ele faz, por exemplo, comparação com Covid, né? Tipo, se você é diabético, se você é obeso, você tem esses fatores que pioram né? a sua chance de sobrevivência e, tipo assim, isso piora duas, três, quatro vezes, o envelhecimento é tipo 50 vezes, 30 vezes, né? Então, o, o, a juventude é um superpoder e quanto mais o tempo passa, mais o seu corpo não responde a certas coisas. E o Floyd Mayweather faz, daqui a três dias, 46 anos. Ele é quase 10 anos mais velho do que José Aldo. Então, assim, é Considerando que a juventude é um superpoder e a gente viu que ele não fez tanta coisa assim com o Logan Paul, que além de jovem é muito maior do que ele, você acha que existe alguma chance da gente se animar e excitar pelo Fly? fato do Floyd tá ficando velho, não tá tão comprometido, tá só pegando o youtuber, não deve estar tá treinando com sangue no olho. E o Aldo de repente super motivado, o Aldo falou que é uma luta exibição, tecnicamente vai ser uma luta exibição, mas será uma luta exibição só pro Floyd porque ele vai entrar para dar tudo que tem para tentar matar Dá para se animar, Carrano, ou eu estou criando narrativa que não existe? Cara, assim, na ponta do lápis, é qualquer resultado... É, e claro, a luta não vai ter o um resultado oficial, né? É, mas digo assim, a gente dá pra se perceber quem foi o vencedor, mesmo se a luta não tiver resultado. Diferente do McGregor e Mayweather, que tinha é, né, uma luta... Popoi e o Whindersson não teve vencedor, né? Só pela Exatamente. História. Oficialmente não teve, né mas a gente sabe claramente quem venceu. Mas assim, ao final da luta, qualquer coisa que não seja uma vitória clara do, Freud, do Floyd Mayweather, é chocante. Pô, é lógico, né? Você tem o gap como você citou técnico é, Pô, meu éder mesmo sem treinar a memória muscular dele para boxe ela já é melhor do que todo mundo na, quase todo mundo na ponta dos cascos né é, mas tem essa, essa coisa da idade você tem também é, é, essa preocupação, digamos assim, ele tá cada vez mais é, é, se preocupando apenas em aparecer para o público e fazer essas exibições assim, para poder, e talvez ele possa ser surpreendido ali num momento ou outro. Não acho que seria nada que a gente falaria, nossa, o Aldo, digamos, entre aspas, venceu o Mayweather, mas a gente pode ver ele tomando mais surto conta disso, porque ele vai estar tá um pouco mais relaxado, é, etc e tal. Com tudo isso dito, se o Mayweather continuar nessa toada. E aí, isso vale para qualquer um, né? Não só para ele. Embora o estilo dele seja muito diferente, ele não é. Um, ele, ele tem aquela coisa, característica do shoulder roll, né? Ele é um cara que se expõe muito pouco e tal. É, embora ele tenha esse estilo um pouco mais evasivo, elusivo ali dentro do ringue, ele se expondo tanto e a idade passando, quando der a bamba da, da, da gente ver esse choque de idade. É, e essa coisa realmente ficar visível, vai ser de uma hora pra outra, tá? Que eu não acho que vai ser uma coisa gradual, por mais que ele seja. A gente vai ver de uma hora pra outra. Eu ainda não acreditaria que seria dessa vez. Eu ficaria surpreso se a gente visse alguma coisa diferente do Aldo tocando ele aqui ali e, porra, e o Meléia bailando, andando pra lá e pra cá durante isso. os quatro, cinco rounds, sei lá, que vão ser essa luta. É. Não sei se vai ser muito mais do que isso. Mas, é, eu digo, se o Meléia continuar se expondo dessa forma, até algum, ele, que ele não vai Algum dia vai dar zebra. A questão... Então é se, se agora. Se com será contra o Aldo ou não. Sim. Aí, para mim, é essa parada. A, a, a sorte do Aldo, ou a sorte, né? A, a possibilidade do Aldo é o Lucker's Punch, né? O, é o, o soco entrar um golpe muito bem conectado ali, que deixa o, o Meu é de bambo e mostra pro, pro, pro público que ele tá em vantagem, alguma coisa assim, pra ele sair bem. Mas pro Aldo, cara, é isso também. É uma luta para ele ganhar muita grana e para ele fazer o nome dele nesse circuito. Eu acho que a, a, até faz sentido. A gente falou muito aqui sobre como fazer sentido o Popó Aldo e faz para caramba caramba, mas se de fato há possibilidade dele fazer essa luta contra o Éder e principalmente sendo na Arábia Saudita que é um destino que tá muito forte como destino pra, pra eventos esportivos nos próximos 10, 15 anos eles estão com um, um projeto lá chamado Visão 2030, alguma coisa assim, que porra, eles querem trazer tudo Copa do Mundo, Olimpíada, Olimpíada de inverno saca? Cristiano porra, Ronaldo já trouxeram o Cristiano Ronaldo, né? Pagam porra, o PIB da Estônia pro Cristiano Ronaldo jogar lá e tal, e é muito bom pra ele se inserirem nesse grupo, aí faz tá sentido mesmo não teria por que porque ele fazer uma luta com o Popó Se tem como é, pegar uma luta como essa E é bom que ele esteja realmente tentando e pensando nisso Porque seria muito bom para ele Mas eu não acredito que seria agora Ficaria surpreso se fosse Mas que uma hora ou outra vai acabar acontecendo Vai porque nem o meu Eder, nem o Mike Tyson Ninguém consegue brigar com o Pai Tempo, né? É assim, o, o é assim, se, se o Floyd não tiver muito desleixado ou já bem envelhecido, dois segundos mais lento, sem reflexo, a chance do Aldo boxear o Floyd e se dar bem é nenhuma, né? Vamos falar a verdade aqui, português, cê? é nenhuma. Agora, o, o, o fator tempo pode dar um, uma pressão aí e parar mais as coisas. Eu vejo muita gente carrando na, nas redes sociais... Um vacilinho, do... né? Se ele der uma é, bobeadinha cidinho. ali Que fizer o Aldo parecer, parecer bem por um momento Porque é isso, o pior cenário é. pro Aldo Vamos pensar objetivamente O pior cenário pro Aldo numa luta como essa Seria pegar a luta e não fazer absolutamente nada Não achar o cara dentro do ringue Não encostar a mão é, Ser é nocauteado rápido, né? Ser nocauteado, enfim, ter que parar Ter que jogar a toalha Isso seria uma merda pra ele Mas se ele vai lá e consegue ter um momentinho Cara, olha o McGregor O McGregor, se a gente for olhar Um knockdown, você... uma contagem, Porra. qualquer coisa é. o, Floyd, o Floyd nunca encostou o joelho no chão, em 50 lutas é. profissionais então, ah, Se você é, olhar assim... o McGregor, o McGregor não fez tanta coisa assim também não, o McGregor mais vende, eu tô, eu tô dizendo assim, é claro que ele fez se a gente considerar as circunstâncias mas se fosse uma luta só pra você avaliar assim, o McGregor, pô, não passou nem perto de fazer sombra ao Mayweather, e ainda assim, ele usa isso, é muito combustível né, pra narrativa dele, então pro Aldo é, eu acho que é isso, é, é um cara lutando a luta inteira, mesmo que seja de exibição, e o outro querendo momentos, e pode ser que ele dê uma bobeada num desses momentos, a gente não sabe, né É só um recorte pro TikTok. Se ele conseguiu um o recorte pro TikTok, pro Instagram, <risos> é é, ele já consegue a próxima, né? De repente, paquear, claro. sei lá, cara. Ele, ele precisa se sair bem, mas vamos lembrar, né? O McGregor é bem é, maior do que o Aldo, né? O McGregor nocauteou o Aldo e o McGregor não arranjou nada, né? E, e, e outra coisa... Mas aí tem o outro lado. O McGregor lutou com o Floyd Mayweather há seis anos. E seis anos de 40 para 46 faz muita diferença, né, Carrano? De 30 para 36 Demais. já faz. Então, como eu posso atestar aqui a vocês, imagina 40 para 46. É, essa é a conta que a gente estava falando aqui, né, cara? É, um atleta de 20... Principalmente esporte de combate começa mais tarde. Um cara de 23 ali para 29, a diferença é, é um uma. Mas, pô, na casa dos 30, agora passou dos 40, era o que a gente falava. Vou, vou, não estou comparando o Mayweather com o Ev Holyfield, pelo amor de Deus, tá? Além de é, ser peso é 60, pesado. Né? Sim, sim, sim. Mas eu digo assim, você lembra de como é que a gente falava da, da diferença de idade do Vitor pro, pro, pro Holyfield? Todo mundo falava assim, sim. ah, é, é, não é tanto. Eu assim, gente, mas é, essa diferença nessa é. faixa de idade é outra coisa. Então assim, seis Aí anos... Aí é, é tipo 45 pra 60. E ainda assim, antes da luta, eu tava falando, porra, mas a diferença técnica do Evander Holyfield pro Vitor Belfort é muito grande. A gente viu sim. como no primeiro soco o tempo falou mais alto, né? E, até, e o Evander Holyfield, o Holyfield é bem maior e mais pesado, até do que o Victor, né? Mesmo assim, não fez muita diferença. Claro, mais uma vez, não estou comparando aqui as partes, é só para a gente fazer esse ajuste fino de que, às vezes, seis anos, sete anos de diferença nessa faixa de idade, a gente começa. Eu, mais uma vez, reitero aqui minha posição, eu não acho que vai ser dessa vez, mas se a gente for ver no Éder cada vez mais é, testando a água e esticando a corda, eventualmente a gente pode ver, de alguma forma ou de outra, ela arrebentar. Se o Aldo der a sorte de ser com ele, pô, melhor ainda, né? Mas eu não, não sei, não acreditaria é, nisso para esse momento ainda. Porque o Aldo é um adversário que o Éder na, na, na Pindaíba... Ele pode fazer alguma coisa, porque, tipo, se o Meu pegar os youtubers, o Dead, o Logan Paul, etc e tal, aí ele pode ficar Fazer até 55 anos. Agora, ele vai pegar um lutador profissional, um baita de um striker, né, pro MMA e tal. É, ele tem um cara que pode capitalizar. Vai que sei lá, cara. É, é o, o, o, o Mayweather, ele é, ele, é, ele é muito inteligente, né? E ele vir, ficou um multi-mega-ultra, talvez até bilionário, nessa, né, de será que é esse cara que vai me ganhar? será que é agora que, ele, que eu vou perder? Será que agora alguém vai... E ele continua surfando, né? Então o José Aldo, ele bota a cabeça um pouco mais a, a prêmio do que nas últimas rodadas contra os youtubers e é por isso que essa luta vai vender mais do que as últimas rodadas também, né? Ele é bem esperto. E, e provavelmente é, ele tá não, treinando mais pro Aldo do que pros outros, né? E é, é isso que eu ia falar também, né? Ele, por mais que tenha todo esse lado que a gente colocou, até bom fazer esse contraponto que, pô, é, aí ele não vai ser bobo também de, de chegar, porque é isso, até é pra ele, se ele começar a parecer muito mal também, é, o interesse diminui, e essa, essa percepção pelo menos essa, essa observação que você fez, eu acho que é a mais precisa e a mais certeira que a gente tem, o Mayweather joga como poucos com o fato dele ser, digamos não vou falar odiado, mas as, essa vontade meio que oculta que as pessoas têm de ver os outros se fuderem sabe, é, ele, ele ainda porra, a mais um cara com ostentador é, é, ele afugante. brinca com isso muito bem, a vida inteira fez isso e segue fazendo mesmo depois de aposentado. É, não faria sentido pra ele, por exemplo, pegar, pô, sei lá, um cara que fosse que não fosse dar nada, assim, nenhum, nenhum tipo de. Ele tem que pelo menos ter essa fagulha. É isso que a gente tá fazendo. A gente tá aqui há, há, sei lá, 15 minutos, tentando discutir qual que é o ângulo que dá pra gente poder fazer essa luta fazer sentido, porque foi exatamente isso que eles fizeram. Eles olhou e falaram, cara, como é que a gente vende isso aqui de alguma forma? Não parece que eu vou estar tá ali fazendo um sparring de luxo só. E aí é, é basicamente aí que eles vão capitalizar. Eu acho uma boa. É a estratégia, e confesso que diante até dessas coisas que o dessas lutas que o, o Mayweather tinha feito, até considerando o próprio Aaron Chalmers que ele vai, vai enfrentar agora, é, o Aldo seria um grande salto em pelo menos um dos lados. O, o Chalmers é mais famoso que o Aldo, com certeza, no, e em mercados que valem mais dinheiro, né? Ele, ele é famoso em Libra, isso faz muita diferença, mas o, o Aldo. É um, porra, seria junto ali com o McGregor os grandes nomes é, de outras modalidades, ou nesse circuito fora do próprio boxe, é né? claro. Seria o grande nome ali junto com o McGregor que ele já tinha enfrentado na carreira, né? Diferente de, do YouTube, que pô, legal, treina luta, faz tudo, mas não é um atleta que se dedicou a vida inteira pra isso. Tem, esse, tem essa linha narrativa também do, digamos, do mérito esportivo mesmo sendo uma, uma exibição. é O Aldo, ele, vamos dizer, se ele, se ele faz alguma coisa com o Mayweather, ele, o nome dele fica pelando no mundo e aí todas as portas se abrem. Mas até se ele for mal e o Mayweather tirar onda com ele... Não acabou pro Aldo, né? Ele fez três... Pô, o cara não. tá aposentado e fez três lutas em, em, em cinco meses. Ele pode fazer a luta com o Popó, ele pode, né? O Aldo tem muita, tem muita brecha pra explorar muito mercado. Eu vi, eu vi o pessoal no, no, nas redes sociais do sexto round, Carrano, criticando. Ah, o Aldo, porra, vai entrar pra apanhar, não faz sentido, vai, vai é, é manchar o legado. Eu, eu, eu já falei muito sobre manchar o legado no sexto round e tem casos assim que mancham mesmo. Eu, por exemplo, não consigo engolir Anderson Silva Jake Paul, mas no caso o Anderson Silva tinha a responsabilidade de vencer né, porque ele que é o grande campeão do esporte de combate, o outro é um menino que veio do YouTube apesar da, da, da do, do superpoder juventude ter falado mais alto, agora eu não concordo no caso do Aldo ele vai ganhar a maior bolsa da vida dele, sem nenhuma dúvida pra lutar com um cara que tem, o Aldo não tem responsabilidade nenhuma, se o Aldo for nocauteado em, pô, se ele for nocauteado em 13 segundos vai ser foda pelo, <risos> pelo simbolismo, mas se ele porra, for nocauteado rápido, é o Floyd Mayweather, é o que se espera, né? Então, assim, ele vai ganhar a maior bolsa da vida dele pra ter uma chance de se testar contra o maior de todos os tempos. E se qualquer coisa que acontecer pra ele é lucro, né? Não tem como recusar uma oportunidade dessa, Carrano. Então, mal comparando, seria basicamente assim, pô, chegar pra, sei lá, você torce pro Flamengo, vai. Chegar no Mundial, na verdade eu vou até além. Aconteceu isso. A gente viu o Flamengo, viu o Palmeiras jogando a, a, a final do Mundial, respectivamente aí contra a Liverpool, né? Esse ano até que não, mas o Liverpool, o Flamengo e depois o Chelsea, a obrigação da vitória era toda do europeu, porque era o que se esperava. Você vai virar pro time e falar assim, pô, não tem nem que mandar time pra poder jogar o um Mundial porque o Mundial não vale nada? Não, vale bastante. Pro caso do Aldo, eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Ele tem tudo. Eu, eu, é, é, é, tipo, a... no Mundial de futebol é o Real Madrid, é o Meio Éder e o... que é, tipo, não tá... não é tão sangue no olho assim e os sul-americanos é, é o Aldo, né? É, e aí você vai virar pro sul-americano e falar assim, não, não vai lá não, não precisa nem jogar, não, porque, porra, a chance... ah, o último sul-americano que foi campeão foi o Corinthians há mais de. tá fazendo 10 anos agora. eu então não tem nem por que jogar. Não é assim que funciona, né? O caso do Aldo, concordo plenamente, muito diferente do Anderson, é muito diferente também, até do próprio caso do Vitor, que eu vi muita gente falando: pô, pegou o Holyfield já quase 60, é, arrastando e tal. Não, o meio Éder ainda apesar de já estar com a idade né, avançada assim, para ser um lutador profissional, mas ainda está mais ou menos ali compatível. É uma luta bem diferente de todas essas e que se for oferecida... Pô, cara, falar não é loucura, eu diria, inclusive, assim. Se ele, se ele falar, ah, não, não vou rejeitar, não, porque eu tô pensando no meu legado. Aí tem que, pô, mandar ah, internar. é, ah, e, o Floyd Mayweather e José Aldo, é ganha-ganha pro Aldo, né? É tipo, a, é alto risco e alta recompensa, né? E vale a pena no ponto, da, no ponto da vida que ele tá, tá doido. Isso aí tem que aceitar, não tem outro caminho. Mas deixa eu ler a opinião de algum dos membros aqui do canal, ô Carrano. Marlon Jackson, Aldo lutou a carreira toda no MMA como pugilista, tem vários nocaute no cartel em boxe afiadíssimo. Uma década lutando quase sempre em pé. Por isso eu acho que meu, o Eder vai nocautear no primeiro round. <risos> Lazarento. Aqui meteu... Um, é... Me lembrou do, do, do Rock Bola. Você lembra do Rock Bola, antigo? Você não... Mais pro Rio de Janeiro. Os... <risos> são, são quatro eu caras, lembro... cada um de um, um time. time né? né? Um Flamengo, um Vasco, Botafogo e Fluminense. Aí nos palpites pro fim de semana era sempre assim. Aí pergunta o cara do Flamengo quanto vai ser o jogo do Vasco. Ele olha, o Vasco tá muito bem. É... O, o ataque tá fenomenal, as linhas de defesa, é um timaço. O treinador conseguiu ajeitar. Dito isso, 5x0 Palmeiras. Era sempre assim. Bruno Ramos, muito interessado do que virar esse podcast, dada a escassez do, de assunto. PS, aposto 10 anos na ausência do anão de Niterói. Esse ganhou. Pô, mas aí esse cara também é tipo apostar no meio é pra essa luta, né? Contra o Aldo também. Ele tá indo, foi na bola de segurança, né? Não tem, pô, não teve. Muita ousadia por parte do nosso amigo aí. Ó, o Alexandre Ricarte, Floyd está dando umas fraquejadas recentemente. Se o Aldo conseguir cozinhar a luta, pode sobreviver. É, ó, o pessoal começando a acreditar. O Aldo vai ganhar mais... Matheus Salib. O Aldo vai ganhar mais dinheiro que todas as lutas de MMA somadas. Aí também não, né? Porque o Aldo faturou alguns milhões com o McGregor Me... e tal. É, ser a maior bolsa da vida do Aldo, ser a melhor né? assim, oportunidade comercial... Não quer dizer que ele não tenha tido outras boas, né? Isso é importante sempre frisar. João Cabral. Aldo tem chance, sim. Vinha bem no FC e pode arrancar uma vitória. Aí, caramba, esse tá confiante. Vai, vai apostar, vai vender a casa e vai apostar no Aldo, pô. Alisson Rodrigues. Rasbula, hoje é segunda de carnaval. Vai curtir, beber e se drogar como todo mundo, anão. Ah, podcast deixa pra quarta-feira. <risos> olha, olha o nível do vagabundo, né? Aqui não tem isso não, irmão. Aqui é trabalho todos os dias. Eu, hein? É... Esse droga, quarta-feira. Quer dizer, não, não fa... quarta-feira não vai fazer nada. Não te monetize, por favor. É, Luiz Parnaíba. Creio que o Aldo vai sair melhor que o Conor. Porém, não ganhar e queou após cinco rounds. É, como o Renato diz, existem camadas. é né? Pois é, né? Gabriel Pitbull Oliveira. Acho que Aldo Popó seria mais equilibrado do que Aldo e Floyd, né? Ele, né? Com certeza, né, o, o Carrano. O, o Popó foi, foi campeão e tal, mas né? não, não estamos falando do... Não, não, não é o mesmo mesma prateleira, né? Vamos falar a verdade aqui. É porque a gente é brasileiro que vai, vai enganar o público. E o Popó até é mais velho um pouco, né, do que o meu, Éder. Tem isso também. É. O dirt, fit, fit. Repetindo, dirt, que é sujeira, fit, pés, fit. Então é o pé fit sujo. Só acho que o Aldo vai perder muitos neurônios nessa luta ou já perdeu por ter aceitado. Mas tudo bem, que com a grana que ele vai fazer, eu compro um cérebro novo de ouro 18 quilates. É... Se o Floyd só puder dar chutes e o Aldo apenas socos, daria a luta equilibrada. <risos> o Aldo podia chutar a perna do Floyd só de sacanagem, né? Mas aí tem, vai pagar, ele perde a bolsa, né? Perde, perde a, é a bolsa. Foi, foi o Antônio Nock, né? Com foi o, o, o Mohamed Ali, que rolou é. a história dele. Ficou deitado no chão, dando bicudo na perna dele, pô. Exatamente. Se o Aldo, se tinha acontecido alguma coisa, o Aldo souber que não vai receber, às vezes o Cano já vem anunciado aí, né? Que vai, vai levar o Germano O amor, Cano? Porque... É, exatamente, ali... Ele... Pode, quem sabe aí, pá, dar uma quedinha, partir pro Grom de alguma coisa assim pra se vingar, pô. Jairo Santiago, tá de zoeira, Rasbula? Nocaute certo, aposta a casa do Carrano nisso. Aí, Carrano, posta na casa dos outros. Pô, postar minha casa aqui vai ter que conversar com o proprietário. Eu tô morando de aluguel agora. <risos> não dá pra postar minha casa, não. É, aqui o pessoal não tá Álvaro Lopes Filho, Alef Ribeiro, Jaburanga, Jonathan R.F. Matheus Rezende, Vander Clayton Wau. é o pessoal unânime aqui né, ninguém assim, tirando aquele amigo lá, tá todo mundo achando que o Aldo vai entrar no, no, no sabugo né, enfim, é o mais provável mesmo, mas quem sabe, por isso que a gente vai assistir. If you have a dream, meu querido Carrano, um grande abraço, vamos embalar essa edição do podcast aqui. Temos o abraço da cobrinha esse fim de semana, ou você também já não nem acompanha mais MMA, porque o salário está garantido? <risos> não, não, não, tem sim é, A gente até conversou um pouco sobre, o, sobre isso antes né, do programa Teve, é, Tem um abraço da cobrinha, mas ele vai ter um, um, um lamentozinho depois também, em seguida Porque o William Knight fez uma das apresentações mais bizarras dos últimos tempos até pediu desculpa, falou que, pô, deu, congelou, não sabia o que fazer Ficou meio ali, né, perdidão no pagode Obviamente por isso merece um abraço da cobrinha Porém, entretanto, todavia, aí ah, a galera também passa uma coisa E eu chegar aqui no podcast e mandar um abraço da cobrinha O maluco recebeu ameaça de... De morte, pô. O pessoal chegou falando que... E ameaçou ele, mandou mensagem falando que ia, sei lá, matar a família, fazer não sei o que Então calma lá também, pessoal. Eu sei que o aposto Provavelmente eram apostadores furiosos, ele era favorito né? na luta e acabou perdendo. Mas também vamos lá. Vamos, vamos acalmar os ânimos aí, não é pra tanto. E fica aqui o abraço da cobrinha, que é a única forma de repúdio válida e necessária pra esse tipo de coisa. Então, pro William Knight, uma das... É, certamente ele iria virar um personagem. Ele poderia ser... É, um, um troféu Anthony Johnson de game plan, em memória. É, poderia ser é, que ia é tomar o lugar do Alexander Volkov como novo apresentador de game plan, entrar lá, ficar parado e não fazer nada? Vamos ver, vamos pensar pra frente, mas é que o nome dele é... É porque esse, esse Volkov é muito sonoro, né? Não sei se dá pra trocar por William Knight, o famoso Guilherme Cavaleiro. É, Guilherme? William Guilherme? É, o Guilherme o William é o nome equivalente a Guilherme. Né? Você não, olha, você, ver, você achou que você não ia aprender nada nessa segunda-feira de carnaval. O Willem, que é o, o holandês, né? o alemão, vem do alemão. É, também o Guilherme de Nassau, né? chamava Willem de Nassau. Sabia disso não. É, é igual e Santiago, Carrano... é né? Já vou aproveitar, e... já vou dar duas por, dois por um então, a promoção. Tá bom, Carrano. Olha só, deixa eu te falar <risos> coisa... <risos> coisas que importam. Estamos caminhando a dos largos para preencher o seu enorme buraco, hein, Carrano? Pô, Estamos é, eu vi já... esse negócio aí, cara que, que, você, você conversou com o meu jurídico Antes? Pra, faço, pra saber ia fazer seleção isso? e parece que vão tapar Seu buraco, gostoso, hein, Carrano O que, que você acha disso? Pô, eu, eu acho que você vai receber a cartinha dos meus advogados aí né? Você vai receber a visita do processinho Eu fui, eu fui informado dessa Dessa pataquada é, Apenas quando pelo post. ninguém me consultou Sobre isso, sobre essa, essa terminologia Que ia ser utilizada, nem né, nada E, pô, o é, bubuco e Mamãe passou talquinho, vagabundo, eu Mão, não, pode ficar tranquilo. Tá certo. E em grande tom a gente termina essa edição. <risos> Bom gosto. <risos> e voltamos semana que vem, segunda-feira de carnaval. Deixa pelo menos o like aí. Sempre lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. Até semana que vem.